Ó, se liga aqui agora. Tô aqui com a Laís. Dá um oi pra galera. A Laís acabou de pegar um green aqui ao vivo, tá? E juntamente com esse vídeo agora, nós vamos te mostrar o que você precisa fazer pra você ganhar dinheiro na Best 365, Mário. É, Simbora. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Vou deixar os links da Tropa Milionária se quiser tirar dúvidas aqui, ou você pode me chamar também diretamente lá no meu WhatsApp, que eu mesmo vou estar te respondendo por lá, beleza? Olha quem tá comigo aqui hoje, ó Ai. Laisita para quem não sabe, a Laís faz parte da equipe da Tropa Milionária, mas apesar de fazer parte da nossa equipe, ela não perde quase uma das entradas lá da Tropa, né? Sempre do lado, batendo meta. Mó dar cartão. Qual que é a sua meta diária? Fala pra galera. Ah, eu faço uma média de 200, e reais por dia. Inclusive, ó. Inclusive, a danadinha já bateu meta hoje, ó. Cadê? Mostra lá. Olha lá. Já bateu metinha hoje. Ó, tá, tá bonito na fita, hein, minha filha? Quanto é tempo você é no mercado? Tem mais ou menos um ano e meio. Quase um ano e meio. Mais ou menos um ano e meio. Ó, eu conheci a Laís foi num evento que a gente foi que eu fui, na verdade não era no evento, era meio que um, um encontro de amigos numa casa, ela tava lá, encontrei ela, ela já tava apostando. Na época eu também não tinha troco milionário, eu apostava é, por alto, mas era em futebol vir, é, real na época também. E aí conheci ela e também aí hoje, né, hoje com as partes da nossa equipe. A tá com a troca. Enfim, ó, o que que acontece, pessoal? Hoje a Laís, ela tá aqui comigo e muitas pessoas sempre perguntam, dá para ganhar dinheiro com apostas esportivas? Dá para ganhar dinheiro com futebol virtual? Então nós vamos te mostrar na prática aqui agora, como você pode fazer para ganhar dinheiro, tá? Inclusive a Laís vai fazer uma entrada aqui agora, vai mostrar para vocês, que é muito simples, é muito rápido, é muito prático e se você fizer do jeito certo com as dicas que ela vai te passar aqui agora, com toda certeza você pode ser é, muito lucrativo. Então antes de mais nada, eu já quero pedir para você, antes que eu me esqueça, já se inscreva aqui no canal agora mesmo, por quê? Tá? Porque você precisa se inscrever no canal, porque você não pode perder nenhum dos próximos conteúdo se você quiser de fato ganhar dinheiro eu tenho certeza que você tá aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro você precisa acompanhar os nossos conteúdos então vou te dar três segundos conta até três para galera se inscrever aí um dois três então se inscreve Simbora, ó seguinte o robô acabou de mandar uma entrada ali tá e nós vamos pegar essa entrada agora para você ter uma noção de como que você pode ver de forma simples como você pode ganhar dinheiro com essa parada beleza então vamos embora. Ó, inclusive, ó, nosso robô mandou uma entrada aqui agora, a Laís vai até pegar essa entrada aqui agora, que é na Euro, minuto 29, ó. Vai começar agora, tá terminando o minuto 26, tá 1 a zero. Coloca lá no grupo, isso só pra galera ver. Aqui, ó. É, essa entrada, pessoal, é em ambas marcam, tá? Aqui, ó, Euro, minuto 29, em ambas marcam. Vamos lá, vai começar agora. Fazendo ao vivão aqui com vocês. Vai colocar a opção de ambas marcas, é a opção de ambas marcas, pessoal, fica onde fica escrito ali para o time marcar, como vocês podem ver aqui, ó, clicou no terceiro ponto aqui, coloca o valor, cinquenta, então? é, vamos fazer um, pelo menos cinquenta reais aqui hoje, é, bora, ó, então vamos aguardar ali, enquanto isso, dica rápida pra galera, Ó, oh, a galera complica uma coisa aqui, é muito simples, foi rapidinho, olhei lá no sinal, fiz a aposta, não gastei 15 segundos, já tá rolando, só e pra galera, esperar o resultado. E a galera realmente, a galera tem o hábito de complicar o jogo, tem a mania de complicar o meio de campo, né velho? É foda, mas vamos lá pessoal, vamos aguardar aqui, vamos ver. Pronto, ó, começou o jogo, deixa eu até dar uma aumentada no volume aqui pra gente escutar um pouquinho. O que a gente precisa? Nós precisamos de um gol de cada time. Tá, ou seja, um gol ali da Ucrânia E outro gol, qual que é o time ali? Eslováquia, é Eslováquia ó. Um ataque ali, vamos ver Pra fora E lembrando que temos a, O sistema de proteção né? então, Ou seja, se não sair no primeiro jogo A gente entra no segundo jogo Mas vamos ver aqui Vamos ver se a gente bate de primeiro novamente essa entrada aqui ó. Pra fora E aí lá isso. Chama o Green, minha filha. Chama esse aqui. Chama o Green, que a troca é braba, hein? Tá batendo o segundo tempo. Ó, vai terminar o primeiro tempo agora. Ó, terminou o primeiro tempo 0x0, hein? Tem que chamar o Green. Vai vir no segundo, vai vir. Fica dois x Começou. Começou o segundo tempo, vamos ver, cruzamento Sim. e... Gol. Saiu um. Um golzinho <risos> Nováquia, da Eslováquia da Gunzão, hein? Gol. Pronto. Qual é que você quiser nesse Olha, ó, só para vocês entenderem, tá? Ou seja, a Laís fez ali 50? Foi a ótima, Foi 2.0? 2.70. Coloca lá para ti, ó. ver, Vou mostrar ali para vocês verem. Nas apostas resolvidas. Olha só. Ela fez aqui 55 reais de lucro somente nesse jogo sem contar os jogos anteriores aqui ó tá somente nesse jogo é que ela fez 55 reais de lucro então vamos imaginar aqui agora que a sua meta do dia seria fazer 50 reais é, diariamente né a sua meta na verdade seja fazer 50 reais diariamente mano 50 reais diariamente dá mais que um salário tem noção velho dá 1.500 por mês sabe onde é que a galera peca nisso daí a galera tem mania de achar que 50 reais é pouco aí não acha que é pouco e que é muito é ganância e pede, né? É ganância. Ah, não, vou pegar mais uma. Aí pega o Red. E é. aí, que tal então E. A Laís, ó, vamos lá, só pra gente complementar o que a gente tá falando no vídeo. A Laís, você já tá nesse mercado há quanto tempo? Tem um ano e cinco meses, mais ou menos. Comecei você começou com a, ter a ter banca ter pequenininha, não, não foi? 30 reais. Começou com a banca de 30 reais. Quebrei ela. <risos> já quebrou com várias bancas já também, né? Algumas. Quebrei. Tipo, é quebrando que você aprende. Eu sempre <risos> falo isso, velho. Acho que... Você conhece alguém que entrou de primeira, que nunca quebrou a banca, Não. que ganhou dinheiro e nunca quebrou a banca? Mas eu, eu prefiro quebrar uma banca de 30, aprender errando uma banca de 30 e depois fazer um aporte maior, e hoje tá lucrando aí, né, bacana, do que já começar com, vamos supor, uma banca de mil reais e quebrar. Eu prefiro quebrar uma banca Você de sabe quem que fez isso, né? Eu aí. <risos> Eu sempre, já, eu sempre falei isso para a galera que eu, quando eu comecei eu perdi uns 3 a 4 mil reais no meu começo, porque a minha primeira banca foi de 1.700 eu quebrei minha primeira banca com mais ou menos 4 dias, você acredita? No, no primeiro dia foi legal, aí foi onde eu empolguei, tava pegando várias apostas ali, dando green, aquela coisa toda, e aí depois fui tomando pra dentro, tomando pra dentro, perdi 1.700 depois coloquei mais tipo, mais mil, não lembro exatamente agora os valores, coloquei tipo, mais mil, me ferrei de novo. Então, assim, eu acabei tendo que aprender numa dor ainda maior, né? Porque quando a gente quebra bancas menores, tudo bem, a gente, às vezes não afeta muito. Mas quando é bancas maiores, são é foda. Só que, tipo assim, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Eu, eu acho que o primeiro mês, ele você tá muito cego ainda. Você não sabe o que, que, que tá boca. acontecendo no mercado. Você não, não tá entendendo ainda. Às vezes, você nem sabe no que você que tá apostando. Você nem entende. Então, tipo assim, respeita seu processo de aprendizado. De verdade, sério. No começo, vai apostando um realzinho, começa assim, devagar, aos poucos, pra você respeitar o seu processo de aprendizagem. Quando você vê que você tá bom, aí você respira mais um tiquinho, <risos> e depois você aporta mais. E pra você, lá, já que você tá falando sobre isso, qual que é a importância dentro disso daí, não relacionado à sua meta, mas controle emocional? Ah, o controle emocional, ele é fundamental, não só pra esse, mas pra qualquer mercado. Principalmente de renda variável, seja o trader esportivo, seja o trader de Bitcoin, seja o trader de ações, é, eu muito. acho que qualquer mercado, principalmente esses variados, você tem que ter um controle de metas, você tem que ter um controle de banca e respeitar principalmente o gain e o red. Resposta rápida então. Para você o que é mais importante? Gestão de banca ou controle emocional? Não dá pra escolher os dois, não. Um os dois. É os dois. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Controle. Eu acho controle emocional. O controle emocional, ele interfere em tudo. Sim. Sabe por quê? Na banca. Porque se você não tem controle emocional, você não vai conseguir fazer gestão. Exato. Eu posso te entregar uma planilha toda bonitinha, igual quem compra a tropa milionária recebe uma planilha. Não recebe? Recebe. Por que, que tem pessoas que não seguem? Porque não tem controle emocional. Entendeu? Então, Sim. acho que desenvolver o controle emocional, um menos pontos mais importantes e uma dica final aí pra galera relacionada à meta, o que, que você acha que em relação à meta, o que, que você dá de dica para essa claro. galera? Já que a gente está falando de meta e gestão de banca, é, a sua meta tem que ser compatível com a sua banca, não Sim. adianta você ter uma banca, por exemplo, de 30 reais e querer fazer 30 reais no dia isso não existe ainda tá baixo né que a gente vê cada cliente aqui que tá com a banca de 100 fala que ia fazer 500 no dia isso então, assim, não existe tá tipo 30 tipo assim sem a 100 já eu acho é loucura. loucura a meta você tem que buscar ali é 2% ao dia tipo eu acho que é uma meta bacana não tem um rendimento por aí na poupança não te gera 2% ao dia é. nunca então, se é um dinheiro que você tá depositando ali para isso, respeita, sabe? Respeita a sua banca, respeita a sua gestão, respeita a sua meta, que você vai ser lucrativo um sim a longo prazo. Boa! Aí galera, tá vendo? Não tem segredo, tá? Eu sempre falo as mesmas coisas aqui para vocês e a galera da tropa tem aprendido muito com isso e assina embaixo tudo que a Laís falou aqui agora, então agora pega... Essas dicas, esses conselhos que ela deu para você aqui agora E bota isso na prática Que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro Como você acabou de ver aqui, ó Faz um brinzão para vocês aqui durante o vídeo Tá? Tiro no bolso Meta, batida, é meta? Sacada Sacada <risos> É isso aí, ó. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser tirar dúvidas sobre a tropa Milionária, pode chamar a gente no nosso WhatsApp, vai estar aparecendo aqui. Mas os links, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo também. Não se esqueça de se inscrever, não é não? Inscreve aí, galera. <risos> Tamo junto, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.